Tudo bem? STS-50, é a, a introdução ao campo da ciência da computação e da arte da programação da Universidade de Harvard, aqui no campus no do Teatro Sanders, pela primeira vez em um bom tempo. Então, bem-vindo à classe. Meu nome é David. Ok. Então, meu nome é David Malan e eu mesmo fiz essa aula há algum tempo, mas quase não fiz. Era outono do segundo ano e eu estava sentado na aula. E eu estava um pouco curioso, mas não parecia ser a minha área. Eu era definitivamente uma pessoa técnica, mas a ciência da computação parecia algo muito complexo. E eu só tive coragem de fazer aula, no final das contas, porque o professor na época, Brian Kernighan, me permitiu fazer a aula sem dar nota, inicialmente. E foi isso que fez toda a diferença. Eu rapidamente descobri que a ciência da computação não é apenas sobre programação e trabalho isolado no seu computador. É realmente sobre a resolução de problemas, de forma mais geral. E havia algo sobre a lição de casa, francamente, que era, tipo, realmente divertido, talvez pela primeira vez em, sei lá, 19 anos. E havia algo sobre essa capacidade que eu descobri, junto com todos os meus colegas de classe, de realmente criar algo e dar vida a um computador para resolver um problema, e meio que trazer à tona algo que eu estava usando todos os dias, mas não sabia realmente como aproveitar. E isso tem sido gratificante desde então, e definitivamente desafiador e frustrante. Como até hoje, todos esses anos depois, você vai se deparar com erros, também conhecidos como bugs, que apenas deixam louco e você sente como se tivesse batido em uma parede. Mas o truque realmente é dar-lhe tempo suficiente, dar um passo para trás, fazer uma pausa quando precisar. E não há nada melhor, ouso dizer, do que essa sensação de gratificação e orgulho, realmente, quando você faz algo funcionar. E em uma aula como essa, presencial, em última análise, no final do período, algo como o seu próprio projeto final. Agora, isso não quer dizer que eu fazia isso 100% de maneira perfeita. Na verdade, apenas na semana passada, eu olhei no meu antigo fichário do CS50, que eu ainda tenho, cerca de 25 anos atrás, e tirei uma foto do que aparentemente foi o primeiro programa que eu escrevi e enviei, e rapidamente recebi menos dois pontos. Mas este é um programa que veremos em breve, nos próximos dias, que faz algo muito simples como imprimir Hello CS50, neste caso, na tela. E para ser justo, eu tecnicamente não tinha realmente seguido as instruções e é por isso que eu perdi esses dois pontos. Mas se você apenas olhar para isso, especialmente se você nunca programou antes, você pode ter ouvido falar sobre linguagem de programação, mas você nunca digitou algo assim, sem dúvida vai parecer enigmático. Mas, ao contrário das linguagens humanas, francamente, que são muito mais sofisticadas, tem muito mais vocabulário, muito mais regras gramaticais. A programação, uma vez que você começa a envolver sua mente em torno do que é e como funciona e o que são essas várias linguagens, é tão fácil, você verá. Depois de alguns meses de uma aula como essa, você vai começar a ensinar a si mesmo, posteriormente, outras linguagens, como elas podem vir, nos próximos anos também. Então, o que importa neste curso em particular não é tanto onde você acaba em relação aos seus colegas de classe, mas onde você acaba em relação a si mesmo quando começou. E, de fato, você começará hoje. E a única experiência que importa em última análise nesta classe é a sua. E assim, considere onde você está hoje. Considere, talvez, o quão enigmático algo assim parecia alguns segundos atrás. E conforte-se em saber que, daqui a alguns meses, tudo isso estará ao seu alcance. E se você está pensando que, ok, certamente a pessoa na minha frente, a pessoa à esquerda, à direita, atrás de mim, sabe mais do que eu. Isso, estatisticamente, não é o caso. Dois terços dos alunos do CS50 nunca fizeram um curso de ciência da computação, o que significa que você está em muito boa companhia durante todo esse período. Então, o que é ciência da computação? Eu afirmo que é a resolução de problemas. E a vantagem disso é que a resolução de problemas é algo que fazemos o tempo todo. Mas uma aula de ciência da computação, aprendendo a programar, eu acho que meio que limpa seus pensamentos ela ainda ajuda você a aprender a pensar de forma mais metódica, mais cuidadosa, mais correta, mais precisa. Porque, honestamente, o computador não vai fazer o que você quer, a menos que você seja correto, preciso e metódico. E assim como tal, há esses benefícios secundários de apenas aprender a pensar como um cientista da computação e um programador. E não é preciso muito para começar a fazer isso. Isso, por exemplo, é talvez a ideia mais simples da ciência da computação, mas é realmente a resolução de problemas em geral. Os problemas são todos sobre a tomada de informações, como é o problema que você quer resolver. Você quer obter a solução, também conhecida como saída, e assim, algo interessante tem que estar acontecendo aqui, quando você está tentando ir dessas entradas para as saídas. Agora, no mundo dos computadores especificamente, precisamos decidir com antecedência como representamos essas entradas e saídas. Todos nós só precisamos decidir, sejam Macs, PCs, telefones ou qualquer outra coisa, que todos nós vamos falar alguma linguagem comum, independentemente de nossas línguas humanas também. E você pode muito bem saber que os computadores tendem a falar apenas que língua, por assim dizer. Assembly? um, é. Mas binário? Pode ser. E binário, ao aplicar 2, significa que o mundo dos computadores tem apenas dois dígitos à sua disposição, 0 e 1. Um. E de fato, nós humanos temos muito mais do que isso, certamente não apenas zeros e 1 sozinhos mas o computador, de fato, só tem zeros e uns. E, no entanto, de alguma forma, eles podem fazer muito. Eles podem processar números no Excel, enviar mensagens de texto, criar imagens, obras de arte, filmes e muito mais. Então, como você passa de algo tão simples como alguns zeros para todas as coisas que estamos fazendo hoje em nossos bolsos, laptops, desktops? Bem, acontece que podemos começar de forma bastante simples. Se o computador quisesse fazer algo tão simples como contar, o que ele poderia fazer? Bem, em nosso mundo humano, podemos contar fazendo isso. 1, 2, 3, 4, 5, usando a chamada anotação monária. Literalmente, os dígitos em seus dedos, onde um dedo representa uma pessoa na sala, ou se eu, por exemplo, estiver participando. Agora, nós humanos, normalmente contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nós ultrapassamos apenas esses 5 dígitos e contamos muito mais, usando 0 a 9. Mas os computadores, de alguma forma, só têm esses 0s e 1 Então, se um computador só, de alguma forma, fala binário, 0s e 1s, como ele conta além do número 1? Um? Bem, aqui estão três zeros. E se você traduzir este número em binário, 000, para um número mais familiar em decimal, chamaríamos isso de zero. Se fôssemos representar como um computador o número 1, na verdade seria 001, o que, não surpreendentemente, é exatamente o mesmo que poderíamos fazer em nosso mundo humano. E talvez não nos incomodemos em escrever esses dois zeros no início. Mas o computador, agora, se quiser contar até dois, não tem dígito 2. E por isso tem que usar um padrão diferente de zeros e uns. E isso acontece com 0, 1, 0. Não é 10 com um zero na frente, é de fato 0, 1, 0 no contexto do binário. E se quisermos contar mais alto agora do que 2, teremos que ajustar esses zeros e uns ainda mais para obter 3. Então, se quisermos 4, ou 5, ou 6, ou 7, estamos apenas alternando esses zeros e uns, também conhecidos como bits para dígitos binários que representam, através desses diferentes padrões, números diferentes que você e eu, como seres humanos, conhecemos, é claro, como o chamado sistema decimal, de 0 a 9, dec implicando 10, 10 dígitos, esse 0 a 9. Então, por que esse padrão em particular? E por que esses zeros e uns em particular? Acontece que representar uma coisa ou outra é muito simples para um computador. No final do dia, eles são alimentados por eletricidade, e é uma coisa muito simples apenas armazenar um pouco de eletricidade ou não armazenar alguma eletricidade. Tipo, isso é tão simples quanto o mundo pode ficar, ligado ou desligado, um ao zero, e assim por diante. Então, de fato, dentro de um computador, telefone, qualquer coisa hoje em dia que seja eletrônica praticamente, há algum número de interruptores, também conhecidos como transistores, e eles são minúsculos. Você tem milhares, milhões deles em seu Mac, PC ou telefone nos dias de hoje. E estes são apenas pequenos interruptores que podem ser ligados e desligados. E ao ligar e desligar essas coisas em padrões, um computador pode contar de 0 até 7, e ainda mais do que isso. E então esses interruptores, realmente, você pode pensar que são como interruptores como este. Deixe-me apenas pegar emprestado uma das nossas pequenas luzes do palco aqui. Atualmente está desligada. E assim eu poderia pensar nisso como representando no meu laptop um transistor, um interruptor, representando zero. Mas se eu permitir que alguma eletricidade flua, agora eu de fato tenho um. Bem, como eu faço para contar mais de um? Eu, é claro, preciso de outra lâmpada. Então, deixe-me pegar a outra aqui. E se eu colocá-la neste mesmo tipo de padrão, eu não quero apenas fazer isso. Essa é uma espécie de velha maneira de contar dedos, apenas um e dois. Eu quero realmente levar em conta o padrão dessas coisas estarem ligadas e desligadas. Então, se este foi um momento atrás, o que eu acho que fiz anteriormente foi desligá-lo e deixar o próximo ser ligado. Também conhecido como 0, 1, 0. E deixe-me pegar um terceiro bit. isso parece o suficiente. Aqui está o mesmo padrão agora, começando no início com três. Então aqui está 0, 0, 0. Aqui está 001, um. aqui está 010, um, também conhecido em nosso mundo humano como decimal 2. então poderíamos, é claro, continuar contando mais. Isto agora seria 3. Se essa outra lâmpada agora acende e este interruptor é ligado e todos os três permanecem ligados, isso novamente era que número? Ok, então 7. Então é tão simples relativamente, mas como é que esses padrões vieram a existir? Bem, esses padrões realmente seguem algo muito familiar. Você e eu realmente não pensamos mais sobre isso neste nível, porque provavelmente estamos fazendo matemática e números desde a escola primária, ou o que quer que seja. Mas se considerarmos algo como decimal, como o um número 123, eu imediatamente pulo para isso. Isso se parece com 123 em decimal. Mas por quê? Na verdade, são apenas três símbolos. Um 1, um 2, com um pouco de curva, e um 3, com algumas curvas que você e eu agora instintivamente apenas atribuímos significado. Mas se retrocedermos alguns anos, isso é 123, porque você está atribuindo o significado a cada uma dessas colunas. O 3 está no chamado lugar das unidades, o 2 está no chamado lugar das dezenas, e o 1 está no chamado lugar das centenas. E então a matemática segue rapidamente em sua cabeça. Isso é tecnicamente 100 vezes 1, mais 10 vezes 2, mais 1 vezes 3 também conhecido como 100 mais 20 mais 3. E aí temos o tipo de noção matemática que conhecemos como 123. Bem, em binário é realmente a mesma coisa. É que essas colunas significam algo diferente. Se você usa três dígitos em decimal, e você tem o lugar das unidades, o lugar das dezenas e o lugar das centenas, por que 1, 10 e 100? Eles são tecnicamente apenas poderes de 10. Então 10 para o zero, 10 para o 1, 10 para o 2. Por que 10? Sistema decimal, DEC, que significa 10. Você tem 8 e 10 dígitos, de 0 a 9. No sistema binário, se você for usar 3 dígitos, basta alterar as bases se estiver usando apenas 0 e 1 Então agora são potências de 2. 2 para o 0, 2 para o 1, um, 2 para o 2, também conhecido como 1, um, 2 e 4, e respectivamente. Se você continuar, será a coluna 8, coluna 16, 32, 64 e assim por diante. Então, por que temos esses padrões? Aqui está o seu 000, porque é 4 vezes 0, 2 vezes 0, 1 vezes 0, obviamente 0. É por isso que obtivemos o um número decimal 1 um em binário. É por isso que temos o um número 2 em binário, porque é 4 vezes 0, mais 2 vezes 1, um, mais 1 vezes 0. E agora 3. E agora 4. E agora 5. E agora 6. E agora 7. E claro, se você quisesse contar até 8, para ser claro, o que você tem que fazer? O que um computador precisa fazer para contar ainda mais do que 7? Adicionar um bit, adicionar outra lâmpada, outro interruptor. E, de fato, os computadores padronizaram quantos zeros e uns ou bits ou interruptores eles lançam nesses tipos de problemas. E, de fato, a maioria dos computadores normalmente usaria pelo menos oito de cada vez. E mesmo que você esteja contando apenas três ou sete, você ainda usaria oito e teria um monte de zeros. Mas tudo bem, porque os computadores hoje em dia certamente têm tantos mais, milhares, milhões de transistores e interruptores. Tudo bem, então, com isso dito, se agora podemos contar tão alto quanto o sete ou, francamente, tão alto quanto quisermos,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 Bem, deixe-me fazer a pergunta novamente. Como que um computador, você acha, é, sabendo o que você sabe agora, representa algo como uma cor? Quais são as nossas opções se tudo que temos são zeros, uns e interruptores? RGB. RGB, de fato, é este acrônimo que representa alguma quantidade de vermelho, alguma quantidade de verde e azul, e, de fato, os computadores podem representar cores apenas fazendo isso. Lembrando, por exemplo, este ponto. Este ponto amarelo na tela, que pode fazer parte de qualquer um desses emojis nos dias de hoje, Bem, isso é alguma quantidade de vermelho, alguma quantidade de verde e alguma quantidade de azul. E se você meio que misturar essas cores, você pode realmente obter uma muito específica. E nós veremos daqui a pouco exatamente isso. Então, de fato, anteriormente os seres humanos usavam apenas 7 bits no total. E foi apenas uma vez que eles decidiram, bem, vamos adicionar um oitavo bit, que eles estenderam o ASCII. E isso foi inicialmente, em parte, uma solução para o mesmo problema de não ter espaço suficiente, se você quiser. Aqueles padrões de zeros e uns para representar todos os caracteres que você pode querer. Mas mesmo isso não foi suficiente, e é por isso que agora subimos para 16 e 32 e passamos muito de 7. Então, se voltarmos agora a esta cor em particular, RGB foi proposto como um esquema, mas como isso pode funcionar? Considere, por exemplo, isso. Se realmente decidirmos, como um grupo, representar qualquer cor do arco-íris com alguma mistura de um pouco de vermelho, um pouco de verde e um pouco de azul, temos que decidir como representar a quantidade de vermelho, verde e azul. Bem, acontece que se tudo que temos são zeros e uns, podemos ter números. Vamos fazer exatamente isso. Por exemplo, suponha que um computador que estamos usando, esses três números, 72, 73, 33, não mais no contexto de um e-mail ou uma mensagem de texto, mas agora no contexto de algo como o Photoshop, um programa para editar e criar arquivos gráficos, talvez este primeiro número possa ser interpretado como representando alguma quantidade de vermelho, verde e azul, respectivamente? E é exatamente isso que acontece. Você pode pensar no primeiro dígito como vermelho, o segundo como verde, o terceiro como azul. E assim, em última análise, quando você combina essa quantidade de vermelho, essa quantidade de verde, essa quantidade de azul, acontece que vai se assemelhar ao tom de amarelo. E de fato, você pode criar um número entre 0 e 255 para cada uma dessas cores para misturar qualquer outra cor que você possa desejar.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 Porque um algoritmo como esse é melhor que, em última análise, apenas seguir com o primeiro ou mesmo o um segundo e talvez fazer de novo para verificar essas páginas pares? Bem, vamos apenas olhar para pequenos gráficos aqui. Novamente, não precisamos entrar nas nuances dos números, mas se tivermos como um gráfico aqui, gráfico x e y, no eixo X aqui eu digo que é como o tamanho do problema, talvez medindo o número de páginas na lista telefônica. Então, quanto mais longe você vai aqui, mais páginas estão na lista telefônica. e é que temos o tempo para resolver no eixo Y. Então, quanto mais alto você subir, mais tempo levará para resolver esse problema específico. Então, digamos arbitrariamente que o primeiro algoritmo envolvendo N páginas pode ser representado graficamente assim. Não importa a inclinação. É uma linha reta, porque presumivelmente há uma relação de um para um entre o número de páginas e o número de segundos ou o número de viradas de página. Por quê? Se a companhia telefônica adicionar outra página no próximo ano porque algumas pessoas novas se mudaram para a cidade, isso exigirá uma página adicional para mim, um para um. Se, no entanto, usarmos o segundo algoritmo, por mais falho que fosse, a menos que recuássemos um pouco para consertar algo no meio, isso também será uma linha reta, mas será uma inclinação diferente. Porque agora é uma relação dois para um, ou uma relação um para dois, porque eu vou para duas páginas de cada vez. Então, se a companhia telefônica adicionar outra página ou mais duas páginas, isso ainda é apenas mais um passo. Você pode ver a diferença se eu meio que desenhar isso. Se esta é a lista telefônica em questão, esse número de páginas pode levar tantos segundos na linha amarela para representar ou encontrar alguém como John Harvard. Mas é claro que no primeiro algoritmo, a linha vermelha, vai literalmente levar o dobro de passos. E o que significa o N aqui? N é a variável preferida para os cientistas da computação ou programadores que representa genericamente um número. Então se o número de páginas da lista telefônica é n, o número de passos que o segundo algoritmo teria tomado seria, no pior dos casos, n ao quadrado. metade porque você está indo duas vezes mais rápido. Mas o terceiro algoritmo, na verdade, se você se lembrar dos seus logaritmos, parece um pouco mais ou menos assim. Há uma relação fundamentalmente diferente entre o tamanho do problema e a quantidade de tempo necessária para resolvê-lo, que, tecnicamente, também é baseada em logaritmos, novamente, mas é realmente a forma que é diferente. A implicação é que, se, por exemplo, Cambridge e Elson, duas cidades diferentes aqui em Massachusetts, se fundirem no próximo ano e houver apenas uma lista telefônica que seja duas vezes maior, não é grande coisa para este terceiro e último algoritmo. Por quê? Você apenas rasga o problema mais uma vez pela metade, levando mais um byte, e é isso. Não mais mil bytes apenas para chegar à solução. Dito de outra forma, você pode andar por mais um caminho, caminho, caminho aqui para uma lista telefônica muito maior, e finalmente, essa linha verde mal terá se movido. Então, essa é apenas uma maneira de formalizar e pensar sobre qual pode ser o desempenho ou a qualidade desses algoritmos. Antes de fazermos agora mais uma formalização do algoritmo em si, alguma dúvida então sobre essa noção de eficiência ou, agora, desempenho? Sim? <risos> Muitas listas telefônicas ao longo dos anos, e se você ou seus pais tiverem mais alguma, definitivamente poderíamos usá-las, porque são difíceis de encontrar.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 mas sem a distração de hashes, parênteses, chaves, colchetes, ponto e vírgula e coisas que estão bem fora de questão. Mas, por enquanto, vamos em frente e vamos fazer uma pausa de 10 minutos aqui e quando retornarmos, começaremos a programar. Então, isso na tela é uma linguagem chamada C, algo que vamos ver na próxima semana. E, felizmente, isso agora na tela é outra linguagem chamada Python, que também daremos uma olhada dentro de algumas semanas, juntamente com outras linguagens ao longo do caminho. Hoje, porém, e para esta primeira semana, semana zero, para assim dizer, usamos o Scratch, porque, novamente, ele nos permitirá explorar alguns desses fundamentos de programação que estarão em C, em Python, em JavaScript e outras linguagens também, mas de uma maneira em que não precisaremos nos preocupar com as distrações de sintaxe. Então, o mundo do Scratch se parece bem com isso. É um ambiente de programação baseado na web ou para download que tem esse layout aqui por padrão. À esquerda, veremos em breve uma paleta de peças de quebra-cabeça, blocos de programação que representam todas essas ideias que acabamos de discutir. E arrastando e soltando essas peças de quebra-cabeça ou blocos sobre essa grande área e conectando-os, se fizer sentido lógico, começaremos a programar neste ambiente. O ambiente permite que você tenha vários sprites, por assim dizer, vários personagens, coisas como um gato ou qualquer outra coisa. E esses sprites existem neste mundo retangular aqui em cima, que você pode deixar em tela cheia para deixar maior. E isso aqui, por padrão, é scratch que pode se mover para cima e para baixo, para a esquerda, para a direita e fazer muitas outras coisas também. Dentro do mundo do Scratch, você pode pensar nele como talvez um sistema de coordenadas familiar, como X e Y, o que é útil apenas quando chega a hora de posicionar as coisas na tela. No momento, o Scratch está no padrão zero, zero onde X é igual a 0 e Y é igual a 0. Se você fosse mover o gato até o topo, x permaneceria zero, y seria positivo 180. Se você mover o gato para baixo, x permaneceria zero, mas y agora seria negativo 180. E se você fosse para a esquerda? E se você fosse para a esquerda, x se tornaria negativo 240, mas y permaneceria zero. Ou para a direita, x seria 240, e y permaneceria zero. Então, esses números geralmente não importam tanto, porque você pode se mover relativamente neste mundo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, mas quando chegar a hora de posicionar com precisão alguns desses sprites ou outras imagens, será útil apenas ter esse modelo mental para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Bem, vamos em frente e fazer talvez o mais simples dos programas aqui. Vou mudar para o mesmo ambiente de programação agora para um tour pelo lado esquerdo. Então, por padrão, selecionado aqui está a categoria em azul Motion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 E aí está, uma nova peça do quebra-cabeça. Então, vamos fazer os programas mais simples e canônicos aqui, começando com o Ctrl. Eu vou clicar, e arrastar e soltar essa coisa aqui, quando a bandeira verde for clicada. Então, eu vou pegar mais um, por exemplo, em Looks. E em Looks, eu vou em frente e apenas dizer algo como inicialmente, não apenas Hello, mas o um mais canônico, Hello, World. Agora você pode adivinhar que neste ambiente de programação, eu posso ir por aqui, clicar na bandeira verde, e aí está hello, virgula, world. Então, esse é o meu primeiro programa e, obviamente, muito mais amigável do que digitar o texto muito mais enigmático que vimos na tela que você também digitará na próxima semana. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar apenas em nossas ideias, neste caso, uma função. Então, o que é que acabou de acontecer? Este bloco roxo aqui é sei. Essa é a função e parece ter alguma forma de entrada no oval branco, especificamente no hello, world. Bem, isso realmente se encaixa no paradigma que analisamos anteriormente de apenas entradas e saídas. Então, se você considerar que essa peça do quebra-cabeça está fazendo, ela realmente encaixa nesse modelo. A entrada, nesse caso, será hello, world em branco. O algoritmo será implementado como uma função do MIT chamado say, e a saída disso será algum tipo de efeito colateral, como o gato e o balão de fala dizendo hello world. Então, mesmo esse simples arrastar e soltar, imita exatamente esse modelo mental relativamente simples. Então, vamos adiante. Vamos em frente agora e vamos tornar o programa um pouco mais interativo, para que ele diga algo como Hello, David, ou Hello, Carter, ou Hello, ou Hello para você, especificamente. E para isso, eu vou para o sensing. E você pode ter que vasculhar para encontrar essas coisas na primeira vez. Mas eu fiz isso algumas vezes, então eu meio que sei onde as coisas estão. Há uma função aqui, ask, what's your name? Mas isso está em branco, para que possamos mudar a pergunta para o que quisermos, e ele vai esperar que o ser humano digite a resposta. Essa função, chamada Ask, é um pouco diferente do bloco C, que acabou de ter o efeito colateral de imprimir um balão de fala na tela. A função Ask é ainda mais poderosa porque pede ao ser humano para digitar algo. Essa função vai devolver o que eles digitaram na forma do que é chamado de valor de retorno, que é armazenado e, por padrão, é essa coisa chamada Answer. Este pequeno oval azul aqui, chamado Answer, é normalmente uma dessas variáveis que, em matemática, seria chamada apenas X ou Y, mas na programação estamos dizendo o que ela faz. Então, eu vou em frente e faço isso. Este me ir em frente, arrastar e soltar este bloco. Eu quero fazer a pergunta antes de dizer qualquer coisa. Mas você vai notar que o Scratch é inteligente e vai perceber que eu quero inserir algo no meio e ele só vai mover as coisas para cima e para baixo. Vou deixar ali e fazer a pergunta padrão. Qual é o seu nome? E agora, se eu quiser ir em frente e dizer Hello David ou Carter, vamos apenas fazer Hello vírgula, porque eu obviamente não sei, quando estou escrevendo o programa, quem é que vai usar. Então, deixe-me agora pegar outro bloco do Lux aqui. Sei novamente. E agora vou voltar para Sensing, e agora pegar o valor de retorno, representado por esta outra peça do quebra-cabeça. E vou apenas arrastá-lo e soltá-lo aqui. Observe que é a mesma forma, mesmo que não seja exatamente do mesmo tamanho. As coisas crescerão ou encolherão conforme necessário. Tudo bem, então vamos agora diminuir o zoom. Vou parar a versão antiga, porque eu não quero mais dizer Hello World. Vou clicar na bandeira verde e... What's your name? David. Enter. Ah, tudo bem. Talvez eu simplesmente não estivesse prestando atenção. Vou tentar novamente. Bandeira verde. D-A-V-I-D. Enter. Isso parece um bug. Qual é o bug ou erro? O que vocês acham? Sim? Sim, nós meio que queremos combiná-los na mesma caixa de texto. E é tecnicamente um bug, porque isso parece meio estúpido. É só dizer David depois que eu perguntei pelo meu nome? Eu gostaria que ele dissesse talvez hello, então David. Mas está apenas passando o hello e imprimindo o David. Mas vamos colocar o dedo no porquê isso está acontecendo. Você está certo para a solução, mas qual é o problema fundamental real aqui? Perfeito. Quer dizer, os computadores são realmente muito rápidos nos dias de hoje. Ele está dizendo hello, mas todos nós somos muito lentos nessa sala para ver. Porque está dizendo David na tela tão rápido também. Então, algumas soluções aqui. E a sua está correta. Mas apenas para entendermos, e vocês verão agora, nesse primeiro exemplo, quantas maneiras na programação, seja Scratch ou C ou Python ou qualquer outra linguagem, que haverá muitas opções para resolver problemas. Vamos ensiná-los ao longo dessas semanas. Às vezes, algumas maneiras são relativamente melhores que outras, mas raramente há uma melhor maneira necessariamente, porque, novamente, pessoas razoáveis discordarão. E o que tentaremos ensinar nas próximas semanas é como pensar nessas nuances, nessas diferenças. E não será óbvio à primeira vista, mas quanto mais programas você escrever, mais feedback você receber, mais bugs você introduzir, mais você se estabelecerá exatamente com esse tipo de solução de problemas. Então, eu vou tentar isso de algumas maneiras. Aqui em cima, seria uma solução para o problema. O Meet antecipou esse tipo de problema, especialmente com programadores de primeira viagem, e eu poderia apenas usar uma peça de quebra-cabeça que diz o seguinte por dois segundos, ou um segundo, ou o que quer que seja. Então, eu faço o mesmo com a próxima palavra e pode ser uma espécie de pausa. Hello, um segundo, dois segundos, David, um segundo, dois segundos, mas pelo menos parecia um pouco mais gramaticalmente correto. Mas eu posso fazer isso um pouco mais elegantemente, como você propôs. Vou ir em frente e jogar forma desses blocos. E você pode simplesmente arrastar e soltar e ele se excluirá. Vou ir para Operators, porque esse bloco Join aqui é a forma certa. Então, mesmo que você não tenha certeza do que vai para onde, concentre-se apenas nas formas primeiro. Vou arrastar isso para cá, cresceu para preencher, vou ir em frente e dizer hello, vírgula, espaço, agora ele poderia apenas dizer por padrão hello, banana, mas vou voltar para sensing, vou arrastar answer e arrastar e soltar lá. Então, agora observe que estamos empilhando ou aninhando um bloco em outro para que a saída de um se torne a entrada do outro, mas tudo bem aqui. Vou ir em frente e diminuir o zoom, apertar parar e pressionar play, e tudo bem. Qual é o seu nome? D-A-V-I-D. Enter E aí está. Agora está rodando como pretendíamos. Ah, obrigado. obrigado. Obrigado. Não menos dois dessa vez. Então, considerando que, mesmo com esse exemplo adicional, ele ainda se encaixa no mesmo modelo mental, mas de uma maneira um pouco mais interessante. Aqui está a nova função Ask, algo e aguarde. E observe que, neste caso também, há uma entrada também conhecida como um argumento ou um parâmetro, uma entrada no contexto de uma função. Se usarmos nosso desenho como antes para representar essa coisa aqui, veremos que a entrada agora será entre aspas, what's your name. O algoritmo será implementado por meio dessa nova peça do quebra-cabeça, a função chamada ask. E a saída dessa coisa, desta vez, não será o gato dizendo nada ainda, mas sim a resposta real. Então, em vez do efeito colateral visual do balão da fala aparecer, agora nada visível está acontecendo ainda. Graças a essa função, ele está meio que me devolvendo como um pedaço de papel com o que eu digitei escrito nele para que eu possa reutilizar David uma ou mais vezes, como eu fiz. Agora, o que eu fiz então com esse valor? Bem, considere que com a função subsequente, também tivemos esse bloco say, combinado com uma junção. Então, temos essa variável chamada answer. Estamos juntando ela com o primeiro argumento, hello. Então, já vemos que algumas funções como join podem não ter um, mas dois argumentos ou entradas, e tudo bem. A saída de join, presumivelmente, será hello, David, ou hello, Carter, ou o que quer que seja. Esse aviso de saída está essencialmente se tornando a entrada para outra função, sei, apenas porque nós meio que empilhamos coisas ou as aninhamos umas sobre as outras. Mas, metodicamente, é realmente a mesma ideia. A entrada agora são duas coisas, a hello, vírgula, e o valor do retorno da função ask anterior. A função agora vai ser join, a saída vai ser hello, vírgula, David. Mas essa saída hello, David agora se tornará a entrada para outra função, ou seja, o primeiro bloco chamado say, e isso terá o efeito colateral de imprimir hello, David na tela. Então, tão sofisticado quanto o nosso, quanto o seu, quanto o programa de outros vai ficar, eles realmente se encaixam nesse modelo mental muito simples de entradas e saídas, e você só precisa aprender a reconhecer o vocabulário e saber que tipos de peças de quebra-cabeça ou conceitos devem ser aplicados. Mas você pode, em última análise, realmente melhorar essas coisas. Vou voltar ao meu programa aqui, que está apenas usando o balão de fala no momento. O Scratch também tem alguns recursos interativos bastante sofisticados. Clico no botão Extensions, no canto inferior esquerdo, e vou ir em frente e escolher a extensão Text-to-Speech. Isso está usando um serviço de nuvem. Portanto, se você tiver uma conexão com a internet, você pode realmente falar com a nuvem ou um serviço de terceiros, e este vai me dar algumas novas peças de quebra-cabeça verdes, ou seja, a capacidade de falar algo dos meus alto-falantes, em vez de apenas dizer lo textualmente. Então, vou ir em frente e arrastar isso. Agora, perceba que eu não tenho que interligá-los se eu estou apenas brincando e eu quero mover algumas coisas. Eu só quero usar isso como uma tela temporariamente. Vou ir em frente e roubar o Join daqui, Vou jogar fora o bloco sei apenas movendo para a esquerda e soltando. E agora vou juntar a isso, então agora mudei meu programa para ser um pouco mais interessante. Então, agora vou parar a versão antiga, vou começar de novo. Qual é o seu nome? Digito, e é isso aí. Hello, <risos> banana. Ok, menos dois de verdade. Tudo bem, então o que eu acidentalmente joguei fora lá, intencionalmente, para fins educacionais... Foi a resposta real que voltou do bloco de perguntas. Isso é constrangedor. Então, agora, se eu jogar isso novamente, vamos clicar no ícone verde. Qual é o seu nome? David. E agora? Olá, David. Vamos nós. Olá, David. <risos> Obrigado. <risos> Ok, então temos essas funções no lugar, mas o que mais podemos fazer? E quanto a esses condicionais e loops e outras construções? Como podemos dar vida a esses programas para que não sejam apenas clicar em um botão e algo acontece? Vamos em frente e tornar isso agora ainda mais interativo? Vou ir em frente e jogar fora a maioria dessas peças e vou apenas melhorar as coisas com mais algum áudio em Sound. Play Sound miau. Bandeira verde. Ok, um pouco alto, mas fez exatamente o que eu disse. Vamos ouvi-lo novamente. Ok, é uma espécie de programa abaixo do esperado, já que você gostaria de pensar que o gato apenas miaria por conta própria, mas eu tenho que continuar apertando o botão? Bem, essa parece ser uma oportunidade para fazer algo de novo e de novo. Vou pegar alguns destes, você pode até clicar com o botão direito do mouse e, ou ctrl clique e você pode copiar e colar o mesmo código aqui, ou tocar isso agora. Tudo bem, mas agora parece que ele não está feliz da mesma maneira. Pode estar com fome ou chateado. Então vamos desacelerar.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 Presumivelmente, outros problemas para resolver. Tudo bem. Então, o que mais podemos fazer? Vamos adicionar mais algumas peças ao quebra cabeça aqui. Vamos realmente interagir com o gato agora. E agora, quando a bandeira verde é clicada, fazer uma pergunta usando um evento aqui. Vamos ver. Eu quero fazer algo como implementar a noção de acariciar o gato. Então, se o cursor está tocando o gato como aqui, algo assim, seria legal se o gato measse como se você estivesse acariciando um gato. Então, eu vou fazer a pergunta quando a bandeira verde for clicada. Vamos ver, acho que eu preciso de Send, sim. Então, se tocar o ponteiro do mouse, cresceu para encher. Então, se ele está tocando o ponteiro do mouse, neste programa, ou neste script, como podemos chamar aqui, escolher um som e dizer, tocar, meado. Até terminar. Então, aqui está. Quando a bandeira verde for clicada, faça a pergunta. Se o gato estiver tocando o ponteiro do mouse, toque o som do miado. Vamos lá. Play. Ok, vamos tentar de novo. Play. Hum. Estou preocupado que não seja a culpa do Scratch. Parece que é a minha culpa. Qual é o bug aqui? Por que isso não funciona?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 E eu vou girar o laptop porque, caso contrário, vamos ter uma pequena coisa inicial aqui, onde a câmera está pegando a câmera. Então eu vou revelar a vocês o que está no palco aqui enquanto giramos a câmera. Agora temos um pano de fundo de vídeo. Quando a bandeira verde é clicada, na verdade, eu vou dizer que quando o movimento do vídeo é maior do que alguma medida arbitrária de movimento, eu vou em frente e toco o miado de som até que seja feito. Então eu vou sair do caminho. E então aqui está o gato. Vamos colocá-lo em cima. Ok, tudo bem. Aqui vamos nós. Então, minha mão está se movendo mais rápido do que 50 ou alguma coisa. <risos> Obrigado. Agora temos uma versão ainda mais interativa. Mas eu acho que se eu for mais devagar... Certo? É completamente assustador, mas eu não vou exceder o limite. Até que finalmente minha mão se move tão rápido quanto isso. Então aqui está realmente uma oportunidade de mostrar algo que o mesmo aluno fez. Eu vou, vou mostrar aqui. Ok, tem que parar isso. Vou diminuir o zoom. Só um momento. Se alguém... <risos> Se alguém se sentir à vontade de vir aqui no palco, eu pensei em tocar um dos projetos do seu ex-colega de classe aqui no palco. Alguém gostaria de se voluntariar aqui estar no palco? Quem é? Vamos lá. Qual o seu nome? Sahar, tudo bem. Vamos lá. Vou configurá-lo para você aqui. Tudo bem. Vou deixar em tela cheia aqui. Então, esse é aquele acerte a toupeira de um dos alunos de outra turma. Ele vai usar o foco da câmera da sua cabeça e você terá que posicionar dentro desse retângulo. Você já jogou esse jogo em um fliperama? Ok, então, para aqueles que não sabem, essas pequenas toupeiras aparecem e, com o um martelo de brinquedo, você bate nelas. Se não se importar, vai usar sua cabeça para fazer isso, virtualmente. Então, vamos alinhar aqui sua cabeça com o um retângulo vermelho. Se você Tudo bem, vamos lá. Sahar. Deu um momento. Ok, chega um pouquinho mais perto. E agora bata nas toupeiras com a cabeça. Lá vamos nós, um ponto. Um ponto. Faltam 15 segundos. Lá vamos nós. Ah, sim, um ponto. Seis segundos. Lá vamos nós, rápido. Tudo bem, uma salva de palmas para Sarah. Obrigado.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 vou ir em frente e abrir aqui, e dê apenas um segundo, algo que eu chamei na época de Oscar Time, que se parece um pouco com isso. Se eu deixar em tela cheia, apertar Play... Então, você notará que um pedaço de lixo está caindo. Eu posso clicar nele e arrastar, e ao chegar perto da lixeira, pode notar que ele entra, ao que parece que ela abre. E, se eu soltar, um ponto. Aí vem outra. Vou fazer o mesmo. Dois pontos. Um tênis caindo do céu, então outro sprite de algum tipo. Eu também posso ficar um pouco preguiçoso e deixá-los cair no lixo se eu quiser. Então você pode ver que não tem a ver com o cursor do meu mouse. Tem a ver com, aparentemente, a distância aqui. Vamos um pouco mais? Acho que, acho que algum lixo adicional está prestes a aparecer. Presumivelmente, algum tipo de variável que está acompanhando essa pontuação. Ok, vamos ver qual é o último aqui. Ok. E assim ele continua. E a música realmente continua e assim por diante. E eu não tenho boas lembranças de implementar isso e ouvir essa música por cerca de 10 horas seguidas, mas é um bom exemplo apenas para considerar como esse programa foi composto. Como eu implementei ele da primeira vez. E vou ir em frente e abrir alguns programas agora que eu escrevi com antecedência antes para que pudéssemos ver como essas coisas são montadas. Honestamente, a primeira coisa que eu fiz foi provavelmente fazer algo um pouco assim. Aqui está apenas uma versão do programa onde eu me propus a resolver apenas um problema primeiro, de plantar um poste de luz no programa, certo? Eu meio que tinha uma visão do que eu queria. E sabe, evoluiu ao longo do tempo, certamente. Mas eu sabia que o que eu queria que o lixo caísse. Eu queria que um pequeno Oscar bonito saísse da lata de lixo e algumas outras coisas. Mas, uau, wow, isso é muito para fazer de uma vez só. Mas foi fácil, baixei uma foto de um poste de lâmpada, em seguida arrastei e soltei ali no mundo do Scratch, como uma roupa, e pronto, essa é a versão 1. Ele não faz nada funcionalmente. Quer dizer, literalmente, esse é o um código que eu escrevi para fazer isso. Tudo que eu fiz foi usar como um recurso de backdrops, e arrastar e soltar e mover as coisas. Mas isso me levou à versão 1 do meu programa. Então, o que poderia ser a versão 2? Bem, eu considerei qual peça de funcionalidade, e, francamente, poderia ser a mais importante, e eu escolhi a lata de lixo. Isso parece ser uma peça bastante central do jogo. Ele só precisa sentar lá a maior parte do tempo. Então, a próxima coisa que eu provavelmente fiz foi abrir, por exemplo, a versão da lata de lixo aqui, que parece um pouco com isso agora. Então, dessa vez, eu vou mostrar o que está dentro aqui. Há algum código, mas não muito. Observe que no canto inferior direito eu mudo o gato padrão para uma imagem de uma lixeira, mas é o mesmo princípio que eu posso controlar. Então aqui eu adicionei esse código. Quando a bandeira verde for clicada, mude a roupa para algo que eu arbitrariamente chamei de Oscar 1. Então eu encontrei algumas fotos diferentes de uma lata de lixo. Uma que parece fechada, uma que parece parcialmente aberta, e, eventualmente, uma que tem o Oscar saindo. E eu apenas dei a eles nomes diferentes. Então, eu disse, mude para Oscar 1, que é o fechado por padrão. Então, para sempre, faça o seguinte. Se tocar no ponteiro do mouse, então mude a roupa para Oscar 2. Caso contrário, mude para Oscar 1. Ou seja, eu só queria implementar essa ideia de abertura e fechamento da lata. Mesmo que não seja exatamente o que eu queria em última análise. Eu só queria fazer algum progresso. Então, aqui, quando eu executar este programa, clicando em Play, Observe o que acontece. Nada ainda, mas eu me aproximo da lata de lixo. Ela realmente se abre, porque está sempre ouvindo se o Sprite, a lata de lixo, neste caso, está tocando o ponteiro do mouse. E é isso. Essa foi a versão 2. Eu entrei e adicionei o poste de luz e compus o programa. E estamos começando a progredir, certo? Agora, seria um pouco mais parecido com o programa que eu pretendia criar. Que pedaço eu provavelmente resolvi depois disso? Bem, o que eu acho que eu fiz é que eu provavelmente decidi implementar um dos pedaços de lixo, não o sapato e o jornal de uma só vez. Vamos apenas fazer com que um pedaço de lixo funcione corretamente primeiro. Então, vou ir em frente e abrir este. E novamente, todos esses exemplos estão disponíveis no site do curso, para que você possa ver todos esses exemplos também. Não é muito longo. Eu apenas implemento com antecedência para que possamos ver rapidamente. Aqui está o que eu fiz aqui. Deste lado, transformei meu Sprite em um pedaço de lixo desta vez, em vez de um gato. Em vez de uma lata de lixo, também criei, com a ajuda de Carter, um segundo Sprite. Este é um chão. É literalmente apenas uma linha preta, porque eu só queria inicialmente ter alguma noção de um piso para que eu pudesse detectar se o lixo está tocando o chão. Agora, sem ver o código ainda, apenas ouvindo essa descrição, por que eu poderia ter desejado um segundo Sprite e essa linha preta para um chão com o lixo supostamente caindo do céu? O que eu poderia estar pensando? Qual problema eu poderia estar tentando resolver? Sim? Sim, você não quer que o primeiro sprite comece do topo, passe e depois continue descendo. Você o perde completamente. Isso não seria uma coisa muito útil. Ou parece que talvez, com mais e mais memória do computador, se o lixo está caindo infinitamente, que não posso mais pegá-lo, pode ser um pouco traumático se você tentou obtê-lo, você não pode pegar ele de volta. Então, eu só queria que a coisa parasse. Então, como eu poderia ter implementado isso? Vejamos o código à esquerda. Aqui eu tenho um pouco de aleatoriedade, como eu propus anteriormente. Há uma função azul chamada GoToXY que me permite mover um sprite para qualquer posição, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Eu escolhi um local X aleatório, aqui ou aqui, negativo 240 para positivo 240, e depois um valor Y de 180, que é o topo. Isso só torna o jogo mais interessante. Fica chato se o lixo sempre cair do mesmo local. Aqui está um pouco de aleatoriedade, como a maioria dos jogos teria, que torna as coisas mais interessantes. Então, agora, se eu clicar na bandeira verde, você verá que ele simplesmente cai. Nada de interessante vai acontecer. Mas, quando eu tocar a linha preta, observe o que acontece aqui. Estou sempre fazendo a pergunta se a distância do sprite do lixo, até o chão é maior que zero. Tudo bem. Altere a localização Y por negativa 3. Então, moveu um para baixo 3 pixels, para baixo 3 pixels, até que a distância até o chão não seja maior que zero. Sendo zero ou mesmo negativo, é o momento em que ele deve simplesmente parar de se mover completamente. Há outras maneiras pelas quais poderíamos ter implementado isso, mas isso parecia uma maneira agradável e limpa, que logicamente ainda fazia sentido. Agora eu tenho um pouco de lixo caindo. E eu tenho uma lata de lixo que abre e fecha. E eu tenho um poste de luz. Agora eu tenho um programa que já passou por três passos. Estamos progredindo. Se considerarmos uma das duas peças finais, agora como arrastar para o lixo, ou ir em frente e abrir essa versão 2. Arrastar o lixo requer um tipo diferente de pergunta. Vou ampliar aqui. Aqui está o pedaço de lixo. Eu só preciso de um sprite, nenhum chão aqui, porque eu só quero que o humano o mova para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e o humano não será fisicamente capaz de movê-lo para fora do mundo. Se ampliarmos esse código, a maneira como resolvemos isso é a seguinte: estamos usando essa conjunção que vimos anteriormente, porque quando a bandeira verde é clicada, estamos sempre fazendo essa pergunta, ou realmente essas perguntas, no plural. Se o mouse está para baixo e a lixeira está tocando o ponteiro do mouse, isso é equivalente, logicamente, a clicar na lixeira. Vá em frente e mova a lixeira para o ponteiro do mouse. Então, novamente, leva essa ideia muito familiar que você e eu tomamos como garantia todos os dias em Macs e PCs de clicar, arrastar e soltar, como isso é implementado. Bem, o macOS ou o Windows provavelmente estão fazendo uma pergunta. Para cada ícone, o mouse está em cima e o ícone está tocando o mouse? Em caso afirmativo, vá para o local do mouse, para sempre enquanto o botão do mouse é clicado para baixo. Então, como isso funciona na realidade agora? Vou ir em frente e clicar no Play. Nada acontece no início, mas se eu clicar nele, posso movê-lo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Ele não se move depois disso. Então agora eu preciso combinar essa ideia de arrastar com cair. Mas aposto que eu poderia começar a usar apenas um único programa. No momento estou usando outros separados para mostrar ideias diferentes. Mas agora isso é outra parte do problema. Se fizermos um último, algo como uma marcação, é interessante, porque lembre-se que cada vez que arrastamos um pedaço de lixo para a lata, o Oscar aparece e nos diz a pontuação atual. Então, vou ir em frente e encontrar isto, as variáveis do Oscar. Vou ampliar isto. Este é o mais longo porque combinamos todos esses elementos. Então, esse é o tipo de coisa que se você olhar à primeira vista, tipo, eu não tenho ideia de como eu teria implementado isso do nada, literalmente do zero. Mas, novamente, se você pegar um projeto e fazer componentes desse projeto com problemas menores e pequenos, você poderia dar esses pequenos passos, por assim dizer, e depois resolver tudo coletivamente. Então, o que há de novo aqui é este último. Para sempre, faça o seguinte. Se o estiver tocando Oscar, o outro sprite que agora adicionamos ao programa, Adicione a pontuação, o um. Este é um bloco laranja. Se realmente olharmos com atenção, veremos que laranja é uma variável, como um X, um Y, mas com um nome melhor. Alterá-la significa adicionar 1, um, ou se for negativo, subtrair 1. Um. Vamos em frente e vamos fazer com que o lixo seja escolhido aleatoriamente. Do que se trata? Bom, vou mostrar o que está acontecendo aqui. Vou ir em frente e apertar Play. Tudo bem, está caindo, estou clicando e arrastando, estou movendo, estou soltando. Tudo bem, vou fazer mais uma vez. Deixar ir, parar. Por que eu tenho essa função no final chamada go to x e y aleatoriamente? Que problema isso está resolvendo aqui? Sim, lá atrás. Sim, exatamente. Mesmo que o ser humano perceba isso como um monte de lixo caindo do céu, na verdade é o mesmo pedaço de lixo, apenas meio que sendo magicamente movido de volta ao topo como se fosse um novo. Lá, também, você tem essa ideia de código reutilizável. Se você estava constantemente copiando e colando esses pedaços de lixo e criando 20 pedaços de lixo, 30 pedaços de lixo, só porque você quer que o jogo tenha tantos níveis, provavelmente está fazendo algo errado. Reutilizar o código que você escreveu, reutilizar os sprites que você escreveu, isso lhe daria não apenas correção, mas também um design melhor. Bem, vamos dar uma olhada em um conjunto final de blocos de construção que podemos compor em algo particularmente interativo da seguinte forma. Vou ir em frente e diminuir o zoom aqui, e vou propor que implementemos algo como um tipo de jogo baseado em labirinto. Então, eu quero implementar algum jogo baseado em labirinto que se pareça à primeira vista com isso. Vou apertar Play. Ainda não é um jogo muito divertido, mas aqui está um pequeno escudo de Harvard, um par de linhas pretas, desta vez verticais, em vez de horizontais. Mas observe que você não pode ver a minha mão aqui. Mas estou usando minhas setas para descer, para subir, para ir para a esquerda, para ir à direita, mas se eu continuar indo para a direita, não vai a lugar nenhum. E esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, ele acaba parando. Então, antes de olharmos para o código, como isso pode estar funcionando? Que tipos de scripts, coleções de peças de quebra-cabeça, Podem coletivamente nos ajudar a implementar isso. O que você acha? Perfeito, sim. Provavelmente há alguma pergunta sendo feita: se tocar a linha preta e se acontecesse o um bar de sprites. Cada um dos quais é literalmente uma linha preta vertical, provavelmente estamos fazendo uma pergunta como: Você está tocando? A distância até ele é zero ou próxima de zero? E se assim for, simplesmente ignoramos a seta para a esquerda ou para a direita nesse ponto. Então isso funciona. Mas caso contrário, se nós estamos tocando uma parede, o que provavelmente estamos fazendo para sempre aqui? Como o movimento está funcionando? Sim, lá. Ok, claro. Desculpe, diga um pouco mais alto. Exatamente, e continuamente, sempre ouvindo as teclas da seta para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E se a seta para cima é pressionada, provavelmente estamos mudando Y para um valor positivo. Se a seta para baixo for pressionada, vamos descer por Y e para a esquerda e para a direita de acordo. Então, vamos dar uma olhada rápida aqui. Se eu diminuir o zoom aqui e der uma olhada no código que implementa isso, Há muita coisa acontecendo à primeira vista, mas vamos ver. Primeiro de tudo, vou arrastar algumas coisas para fora do caminho, porque é meio assustador à primeira vista. Especialmente se você, por exemplo, estava procurando online quanto ao problema apenas para obter inspiração. A maioria dos projetos lá fora vai parecer assustador à primeira vista até que você comece a envolver sua mente em torno do que está acontecendo. Mas neste caso, implementamos apenas algumas abstrações desde o início, para explicar a nós mesmos e qualquer outra pessoa que esteja olhando para o código o que está acontecendo. Este é aquele programa com as duas linhas pretas e o escudo de Harvard subindo e descendo, a esquerda e à direita, inicialmente, coloco o escudo no meio, zero, zero, depois, para sempre, houve o teclado, como eu acho que você estava descrevendo. E temos as paredes, como você estava descrevendo. Agora, como isso é implementado? Ainda não sei. Esses são os blocos personalizados que criamos como abstrações para ocultar esses detalhes de implementação, porque, honestamente, isso é tudo o que eu preciso saber agora. Mas, como aspirantes a programadores, se estamos curiosos agora, vamos rolar para baixo até a implementação real que houve o teclado. Este é o da esquerda e é um pouco longo, mas é uma estrutura muito semelhante. Estamos fazendo o seguinte: se a seta para cima for pressionada, altere y por 1. Um. Ela sobe. Se a seta para baixo for pressionada, altere y para menos 1. Ela desce. Seta para a direita, seta para a esquerda, e é isso. Então ele apenas reúne todas essas ideias, combina-as em um novo bloco. Parece meio assustador, mas vamos apenas implementá-lo uma vez e guardá-lo. E se rolarmos agora para a função fill for walls? Isso agora está fazendo a pergunta como pensamos. Se eu estou tocando a parede esquerda, mude meu valor x por 1, meio que se afaste um pouco dele. Se eu estiver tocando a parede direita, mova x pelo negativo 1, para se afastar um pouco dela. Então, ele meio que salta da parede. Apenas no caso de passar um pouco, mantemos dentro dessas duas paredes. Tudo bem. Depois, mais algumas peças aqui para introduzir. E se quisermos realmente adicionar algum tipo de adversário ou oponente a este jogo, Bem, eu vou em frente para talvez este aqui, onde o adversário neste jogo pode, por exemplo, ser projetado para estar saltando para ficar no seu caminho. Isso é como um labirinto e você está tentando colocar o escudo de Harvard para cima, ou para baixo, ou vice-versa. Ah, o Yale está no caminho e parece estar automaticamente saltando para frente e para trás aqui. Bom, vou perguntar para alguém, como isso está funcionando? Como isso está funcionando? Qual é a sua ideia? Vamos fazer uma engenharia reversa na nossa cabeça para ver como funciona. Como isso pode estar funcionando? Lá atrás. Sim, então, se o símbolo de Yale está tocando a parede esquerda ou a parede direita, de alguma forma nós o vemos pulando. E, de fato, veremos que há uma peça do quebra-cabeça que pode fazer exatamente isso tecnicamente fora da borda, como veremos. Mas há outra maneira de fazer isso. Vejamos o código. A maneira como nós mesmos podemos implementar exatamente esse pulo é apenas um pouco de lógica. Então, aqui está o que esta versão do programa está fazendo. Estamos vendo o Yale por padrão para zero, zero, apenas para colocá-lo arbitrariamente em algum lugar, apontando em direção a 90 graus, o que significa apenas horizontalmente, essencialmente. Então, está sempre fazendo o seguinte. Se tocar a parede esquerda ou tocar a parede direita, aqui está a nossa tradução de salto. Estamos apenas girando 180 graus. E o bom disso é que não precisamos nos preocupar se estamos indo para a direita ou para a esquerda, ou da esquerda para a direita. 180 graus vai funcionar em ambas as paredes. E é isso. Depois de fazermos isso, apenas movemos um passo, um pixel, de cada vez. Mas estamos fazendo isso para sempre. Então, algo está acontecendo continuamente. O ícone de Yale está saltando para frente e para trás. Bem, uma peça final aqui. E se agora quisermos que outro adversário, um adversário mais avançado na estrada, por exemplo, que nos siga onde quer que estejamos. De tal forma que, desta vez, queremos que o outro sprite não apenas salte para frente e para trás, mas literalmente nos siga, não importa onde vamos. Como isso pode ser implementado na tela? Aposto que é mais um bloco forever, mas o que há dentro? Sim, aponte para sempre para a localização do escudo de Harvard e dê um passo em direção a ele. Isso só vai durar para sempre se eu simplesmente desistir, pelo menos nessa versão. Observe que ele está meio que em um estado frenético aqui. Ainda não terminamos o jogo, mas se virmos lá dentro, veremos exatamente isso. Não demorou muito para implementar essa ideia simples. Vá para uma posição aleatória apenas para torná-lo meio justo, inicialmente. Então, aponte para sempre para Harvard, que estamos chamando aqui de Sprite de Harvard. Mova um passo. Suponha que agora quiséssemos fazer um nível mais avançado. Qual é uma pequena mudança que eu poderia logicamente fazer neste código apenas para tornar o MIT ainda melhor nisso? Tudo bem, mude o número de passos para 2. Então, vamos tentar. Então, agora eles ficaram duas vezes mais rápidos. Vou ir em frente e apenas tirar isso do caminho. Ops, vou fazer uma luta justa. Maneira verde. Tudo bem. Infelizmente, ainda estou movendo um pixel de cada vez. Então, isso não vai acabar bem. Ele me alcançou! E se formos realmente agressivos e fizermos algo como 20 passos de cada vez, clica na bandeira verde, ok, então é assim que você pode tornar seus níveis progressivamente mais e mais difíceis. Então, não é por acaso que escolhemos esses exemplos específicos aqui envolvendo escolas em particular, porque temos mais uma demonstração que pensamos em apresentar hoje. Se pudermos contar com outro voluntário aqui para jogar, esse jogo foi chamado por um de seus antecessores de Eve's Hardest Game. Deixamos você no meio aí. Você quer subir? Qual é o seu nome? Diga de novo. Chega um pouco mais perto. Desculpe, difícil de ouvir. Tudo bem? uma de palmas aqui. Desculpe, qual é o seu nome? Celeste. Celeste. Sim. Vamos lá. Prazer em conhecê-la. Então, aqui temos, nesta outra tela, o EVE's Hardest Game, escrito por um ex-aluno do CS50. Acho que você verá que combina esses mesmos princípios. O labirinto é claramente um pouco mais avançado. O objetivo em questão é inicialmente mover o escudo de Harvard para o sprite todo o caminho à direita para que você o alcance neste caso mas você verá que há diferentes níveis e diferentes níveis de sofisticação. Então, se você está pronta para isso, você pode usar apenas essas teclas de seta para cima, para baixo, esquerda, direita... Você estará controlando o sprite de hardware. E se pudermos aumentar o volume apenas um pouco, faremos este o nosso exemplo final. Vamos lá! Clicando na bandeira verde... Está pronta? Barra de espaço. Excelente, dois eios agora. Haha, continue. Tudo bem. Tá, aí está. No penúltimo nível. Continue, continue. Sim, sim. Você está quase lá. Aí está. Vai, vai, vai. Ah, mais um. Sim. Parabéns! Tudo bem? E é isso para o CS50. Nos vemos na próxima semana.